Portanto, isto é uma calúnia. Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? É, bem, eu suponho que o senhor esteja querendo se referir a uma calúnia. Não tente mudar de assunto, professor.